Fala, jogador! Tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas por aí? Seguinte, hoje a gente vai falar aqui da data de lançamento do eFootball 2022, nosso querido PES. Isso mesmo. EFootball, né, que era anteriormente conhecido aí como PES, mudou o seu nome e a gente já tinha visto algumas coisas relacionadas ao novo jogo. E agora, no dia 30 de setembro, ele vai sair aí já para tudo quanto é plataforma aí, né? As mais comuns, Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, o Xbox One e para o nosso querido PC, certo? Vale lembrar que é uma versão que ela é aí dispo, desprovida né, de, de alguns conteúdos que eles vão ser adicionados ao longo do, do período em que tiver vigente esse, esse jogo aí, né? É mais um jogo, Free to Play, que aí provavelmente eles vão trabalhar com aquele mesmo sistema de seasons que a gente já, já vê no mercado, que é comumente usado por várias e várias empresas. O produtor da série, que é o Seitaro Kimura, ele deixou né, uma mensagem confirmando que a partir de agora o nome é eFootball mesmo, eFootball 2022, não vamos... É, trocar os nomes mais, mudou-se completamente né, a maneira de fazer negócio da empresa, o jogo mudou completamente a sua dinâmica, a gente poderia até considerar aqui que é um novo jogo, apesar de ser a mesma coisa, né? Então é Futebol 2022, nome oficial do jogo e o lançamento dele, é, o Ceitaro falou que é apenas um pontapé da partida, né? Ou seja, a gente pode esperar aí vários e vários conteúdos sendo adicionado ao longo do tempo e é justamente isso que a premissa de um jogo free to play, né, que a gente vê aí no mercado, ele fica lançando aí conteúdo extra vez após vez para manter a galera é, no jogo, né? Então essas atualizações também serão gratuitas, vão ter várias novidades aí com é, com cross play entre plataformas, a gente vai ter aí, pela primeira vez, né? Eu acho que, acredito que pela primeira vez, de uma forma mais uh, grande, a uh, compatibilidade aí nas versões, nas versões mobile do jogo também. Então, a gente vai estar tá jogando todo mundo junto aí. E galera do Playstation, galera do Xbox, quem tá no PC, galera que também tá no mobile. Bom, eu já dei a minha opinião aqui, eu acredito que... Essa, essa, esse jogo e futebol que vai sair para os consoles e PC, é uma versão melhorada do mobile. para mim não é bom, porque a qualidade técnica do jogo uh, acaba sendo perdida com, com tanta acessibilidade assim. Então a gente vê realmente que não é lá essas coisas. Houve um trailer, tal qual a gente pôde notar ali muitas coisas ruins, algumas coisinhas interessantes, mas sim bem jogo mobile mesmo e a gente tem que ver o que, que vai dar, né cara uh, esse eFootball, vale lembrar que ele vai ter um conteúdo extra que será pago vai ser uma forma de monetização do, desse jogo que é free to play mas vão ter ali também as atualizações gratuitas vale ressaltar aqui se a gente vai ver um jogo pay to win ou realmente um jogo free to play, né é tenso porque o FIFA, o FIFA é um pay to win mesmo assim a gente tem que pagar, né? Então pelo menos é de graça, pelo menos é de graça. Então nesse sentido, eu acredito que foi uma boa decisão transformar é, tanto o eFootball quanto o FIFA é, em jogos free to play, né? Lembrando que o movimento que a Konami fizer a EA vai fazer, o movimento que a EA vai fazer EA também vai fazer, porque é uma via de mão dupla, né? quem joga futebol aí às vezes fica no FIFA, às vezes fica no PES, aí tem aquele nicho que realmente ou é para um ou é para outro e, e nada faz eles tirarem isso da cabeça, por mais que o jogo seja ruim, então assim, a ser de graça para mim já é algo que deveria ter acontecido há muito tempo. A galera ficou ano após ano aí comprando o mesmo jogo por algumas atualizações aí a preço full time, né? Se você fez isso, meus parabéns. Certificado de trouxa para você. Mas se você é um cara igual eu aí que não vê nenhuma, nenhuma vantagem em comprar um jogo é, de futebol ano após ano, coloca nos comentários aí o que, que você acha a respeito, né? A primeira atualização aí do eFootball vai sair logo no outono, vai sair com alguns modos de jogo diferentes, novos tipos de jogadores e ali possibilidade de escolher uh, uma equipe base a partir de 600 clubes que eles têm licenciados aí no seu banco de dados. Vamos ver como é que eles vão fazer, né? Provavelmente, provavelmente, não sei te dizer... Mas eles devem trabalhar com um sistema de rodízio. Com esses clubes que é justamente para manter a galera. Pô, não tem como jogar, tipo, não tem como jogar com o Barcelona agora, mas dali duas semanas, três semanas tem como jogar. E eu quero jogar, pá. Então, você sabe como funciona um jogo free to play. Eles têm que, de alguma forma, monetizar o seu trabalho. Então, eles fazem esse tipo de coisa. Seasons, uh, rodízio de, de elementos dentro do jogo que vai... Fazer com que você fique ali por muito tempo. Bom, vai ter uma compatibilidade com o feedback dos gatilhos dinâmicos lá do DualSense do Playstation 5. Que eu, sinceramente, cara, não é lá essas coisas não, viu? É... Você acha ali, tá, beleza, mas a, a, a Sony tenta, todo, todo console ela tenta lançar um controlinho diferente. Mas acaba que, pelo menos pra mim, é, em termos de, de jogabilidade mesmo, sabe? De pegar o controle e, e jogar o jogo sem essas filulinhas, sem esses trem. A, a coisa, o, o técnico básico mesmo, o, o controle do Xbox ainda é, é bem superior. Essas coisinhas aí de sensitiva, acaba que os jogos não conseguem implementar isso de uma maneira interessante, e muitas vezes atrapalha, tanto é que no console tem como você desabilitar é, esses gatilhos aí. Então, assim, é um, tem, que ser algum, tem que ser algum jogo da Sony que vai implementar isso aí de uma forma mais interessante. Mas, assim, não tem nada demais. Se você vê um vídeo aí no, no YouTube, o cara falando várias coisas. O cara ganhou o controle, ou ganhou o console, ganhou o jogo e tá falando, entendeu? Não tem nada demais, tá? Não tem nada demais. Não é lá essas coisas. Então, mas fica aí, né? Se você tem o, o PlayStation, fica essa opção. Você pode habilitar ou não né? a opção de, de ter esses, é, esses gatilhos dinâmicos aí. Mas, enfim, eu, eu acredito que seja uma, uma, uma boa notícia, tá? Não é ruim de tudo, porque o tanto o PES como o FIFA já eram jogos ruins. Então, pelo menos agora... Eles tão, têm a tendência de ficar gratuito. Pelo menos agora você pode jogar um, um joguinho de futebol aí, né? Se tiver, dá vontade. Porque, a gente, pelo menos, é, pessoas da minha época ali, eu nasci nos anos 90. Ah, eu não sei você, mas a gente nasceu numa época que não tinha é, jogos de, de futebol como a gente conhece hoje. Era uma coisa muito arcaica. E quando a gente conseguiu experimentar, principalmente ali... Na época do PlayStation 1, PlayStation 2, jogos de futebol que eram muito bons e que realmente davam uma sensação muito grande de evolução. A gente jogou muito, galera, galera da minha idade lá jogava muito, velho, England Eleven, até os FIFA mesmo. Então, é, assim, a gente, eu, eu mesmo sou sa saudosista em relação ao jogo de futebol, apesar de que basicamente eu não tenho jogo de futebol para jogar, né? Acho que eu tenho o PES 2015, 2015 ou 2016, não sei. Que de vez em quando eu jogo. Mas assim, não senti nenhuma vontade de, de comprar os outros que saíram depois. É, joguei, tá? Joguei os outros, joguei algumas partidas, não é que eu não joguei não. Mas assim, vi que o, o 15 lá, 16, é, é, é superior em vários aspectos ainda. Então não tinha que eu escolhi o pior jogo para mim jogar, né? Só porque ele é mais novo. Então, bom que ficou de graça. Espero que melhore, né, cara? Espero que assim, a gente espera sempre uma melhora nesse sentido, que ele fique um jogo bom ao longo do tempo, que as co mais coisas técnicas sejam implementadas e que se transforme em um jogo bom, que dê vontade da gente jogar. Ele se tornar free to play vai abrir uma margem muito grande para muita gente entrar e se for um jogo bom aí a gente vai ter pelo menos mais um joguinho né cara para jogar de vez em quando é, eu acho que é válido nesse sentido eu acho que é válido jogo de futebol é muito bom é muito legal principalmente jogar assim online né com com a galera com um amigo eu acho que nesse sentido aí é uma boa atacada esperamos só coisas boas vindo a partir desses novos modelos de negócio. Então é isso aí, um grande abraço para você que ficou até o final e até mais.